Bom dia, Sara Dias, que você tenha um bom domingo aí, nesse lugar que você vive aí, né? E que amanhã, nessa segunda-feira, se inicie uma semana de trabalho para você, que dê tudo certo, né? Hoje vai ser um bom dia, vai sair sol ainda, estamos aí, até mais, bom dia aí para todos.